Bom dia a todos, senhoras e senhores. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem do webinar Participação Pública na Elaboração da Agenda Regulatória 2023-2024. Esse webinar tem o objetivo de esclarecer como os interessados poderão apresentar suas contribuições a tomada de subsídio que já está aberta, né? a tomada de subsídio 16 de 2022, além de apresentar o cronograma de elaboração da Agenda Regulatória 2324 da ANEL, com os principais marcos da participação pública e também os marcos de deliberação. Então, esse webinar está sendo realizado virtualmente pela plataforma Teams e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da ANEL. Então, na, na reunião virtual de hoje, ela vai ser conduzida e vai ter a participação minha, como Rodrigo Coelho, chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL, Ulisses de Oliveira, nosso coordenador de gestão de processos e projetos do gabinete do diretor-geral, também Tiago, que é o nosso coordenador adjunto de planejamento estratégico, está dando um, um grande auxílio para nós aqui, seja bem-vindo, Tiago. Também faço aqui referência a duas pessoas que nos ajudam muito na agenda regulatória e que não poderam estar participando aqui hoje por motivo de licença de saúde. Primeiro, a nossa amiga e querida servidora Andreia, Andréia Campos, e também a Ana Cristina, que também nos faz presente hoje, mas ajuda muito aqui na agenda regulatória. Além delas, também faço referência à nossa coordenadora, nova coordenadora e muito bem-vinda aqui no Gabinete do Diretor-Geral, no Escritório de Governança, a Mariana Maciel. Bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para discutir um dos principais assuntos, instrumentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a sua agenda regulatória. Ou seja, estamos iniciando aqui a construção do instrumento que dará um norte regulatório para o biênio 2023-2024, tendo como premissa balizar-se por temas estratégicos, dentre os quais se não poderia ser diferente a modernização do setor elétrico brasileiro que é capitaneado aí pelo Ministério de Minas e Energia, o formulador de política pública, mas com a participação de várias outras instituições e associações do setor elétrico, entre elas a Agência Nacional de Energia Elétrica. E especificamente sobre a pauta da agenda de hoje, é, embora tenhamos mantido, a mesma metodologia dos anos anteriores, este ano estamos consolidando o que chamamos de temas estratégicos como direcionadores dos assuntos a serem tratados na agenda. Essa mudança de concepção da agenda regulatória iniciou no ano passado, a partir principalmente de contribuições de vocês, né, de todos que participam aqui da agenda, né, da sociedade, quando formulamos ainda a agenda 2019 e 2020. Ou seja, recebemos muitas contribuições da necessidade de transformar a agenda numa agenda mais efetiva, onde apontar-se para o norte do de que fato seriam os temas estratégicos do setor elétrico, e a partir dessas contribuições e conversando com a diretoria colegiada e, e, e as áreas técnicas da agência, a gente foi mudando aos poucos essa concepção. A gente começou a fazer isso efetivamente ano passado e estamos mantendo, então, a concepção do ano passado para este ano aqui na Agenda. A evolução dos temas estratégicos na ANEL tá, está bem explicada, e balizada na nossa nota técnica, a número 9 de 2022, publicada juntamente com os demais documentos dessa tomada de subsídio. E será apresentada com mais detalhes para o nosso colega Ulisses. E aí eu vos pergunto, qual é a ideia, então, deste encontro de hoje né, que estamos fazendo aqui? Então, a ideia principal desse webinar é tirar dúvidas sobre o processo de contribuição e sobre os momentos de participação de toda a sociedade. Então é importante deixar claro que questões que são eminentemente técnicas né, das atividades que vão estar inseridas dentro da agenda regulatória, né, voltada a temas estratégicos ou as atividades que irão compor a agenda, deverão ser enviadas por e-mail para a caixa de e-mail da agenda regulatória, que é a Regulatória@ANEel, .gov.br. Eu vou repetir de novo, apesar de estar lá no site nosso, o nosso e-mail para recebimento de contribuições, seja de temas estratégicos ou seja das atividades ou dúvidas, né, técnicas, a gente peça, a gente pede que envie para agendaregulatória.aneel.gov.br. E, obviamente, essas dúvidas e contribuições devem ser enviadas ainda no período da tomada de subsídio, 16 de 2022, ou seja, até o dia 8 de setembro de 2022, um dia depois do feriado da independência. Então, para iniciarmos aqui a dinâmica dos trabalhos de hoje, faremos uma apresentação de em torno de uns 20 minutos, importante apresentação que vai esclarecer muitos, muitas questões da nossa agenda, e depois abriremos para dúvidas. Né? Inicialmente, vamos abrir para é, esclarecer dúvidas que forem postadas no chat do Teams, e aí eu convido a todos vocês que nos assistem pelo YouTube a participarem também pelo Teams, se quiserem colocar aí as suas contribuições. E depois de esgotado, é, é, e havendo tempo, obviamente, e esgotadas as perguntas do nosso chat do Teams, abriremos para perguntas orais, pela ordem de levantamento das mãos, aquelas mãozinhas virtuais aqui no Teams. Então, então solicitamos a todos que mantenham as câmeras e microfones desligados para evitar ruídos e eventuais interferências na transmissão. Então para apresentar a, tecnicamente, né, fazer a apresentação técnica nesse webinar de hoje, eu passo a palavra para o servidor Ulisses Ricardo de Oliveira. Obrigado, Rodrigo. É, primeiro, gostaríamos de dizer que é um prazer tê-los aqui conosco é, discutindo o processo de elaboração da Agenda Regulatória da ANEL. É, a Agenda Regulatória é um relevante instrumento de gestão na agência e é importante que essa construção seja feita com a participação da sociedade. É, ela vem sendo aprimorada a cada ano, com base nas sugestões de vocês é, e também na experiência adquirida e nos resultados observados. A gente vai dividir a nossa apresentação hoje em quatro partes principais. Né? Vamos falar dos valores, da metodologia, das características da agenda e do formulário. Né? Aqui nas características tem um ponto importante, porque é aqui que nós vamos é, detalhar é, um pouco mais a questão da consolidação dos temas estratégicos. É, conforme já mencionado pelo Rodrigo, ao final nós abriremos para esclarecimentos voltados aos procedimentos da agenda, né, com ênfase principalmente nesses quatro pontos acima. E também, conforme já mencionado, é, questões técnicas relacionadas ao conteúdo da agenda, relacionadas, por exemplo, é, a discussões sobre é, mérito de temas estratégicos, etc., devem ser enviadas para regulatória@nel.gov.br até o dia é, 8 de de 2022. Quando a gente fala, sempre que, que falamos é, dos valores da agenda regulatória, nós temos na previsibilidade é, o seu principal valor. né? E, e, e a, podemos até pensar que os demais aí colocados, aí mostrados, eles estão, de certa forma, implícitos na previsibilidade. É, de fato, só faz sentido prever se tivermos uma, uma boa comunicação. E essa comunicação, naturalmente, tem que ser direcionada àqueles que vão receber as entregas da agenda regulatória, no caso, a, a sociedade. E, e esse, esse próximo ciclo, a, a previsibilidade, ela ganha um papel especial na figura do cumprimento da agenda naquilo que é considerado estratégico para o setor elétrico. Com relação à, à metodologia, é, a gente está seguindo exatamente a mesma dos ciclos anteriores. Inclusive, eh, esse slide ele é o mesmo utilizado na, na, agenda, na, na metodologia da agenda desde a, da sua reformulação em 2019. É, então, nós, nós começamos pela definição da data de aprovação, isso é uma questão legal, está relacionada ao plano de gestão anual. É, uma vez definida essa data, que para esse ano é dia 6 de dezembro, nós começamos a construir o calendário é, de trás para frente, ou seja, vamos alocando ali os principais pontos é, para se chegar a um, uma proposta de calendário. Depois temos uma fase de discussões prévias, que já aconteceram também, é, que, são, que foram as discussões, esse ano, basicamente voltadas à, à consolidação de sistemas estratégicos. Depois uma etapa de validação interna, a elaboração de uma nota técnica e a elaboração dos formulários é, de contribuição. Estamos nesse momento na, na tomada de subsídios e no webinar que faz parte da tomada de subsídios. As etapas anteriores eh, já foram vencidas. Eh, e aqui eu destaco que es, essas, esses, essas caixinhas verde são os momentos de participação direta da sociedade. Uma vez encerrada a tomada de subsídios, no dia 8 de setembro, começam as análises das contribuições. Né? E a partir dessas contribuições, essa análise é feita por todas as áreas técnicas envolvidas, né? É, na agenda regulatória, e a partir daí começa a elaboração de uma, a gente prepara uma minuta de agenda regulatória. Essa minuta da agenda regulatória, ela é avaliada pela diretoria colegiada, e, e aí nós temos uma, uma proposta de agenda. A partir daí, nós passamos para um outro momento de participação pública, quando a diretoria delibera sobre a abertura de uma audiência pública e depois a realização da audiência pública propriamente dita. Nós enxergamos a audiência pública como um momento de refinamento da agenda regulatória. Né? E aí tem a participação é, direta também da sociedade. Uma vez encerrada a audiência pública, nós passamos para a análise das contribuições, né? a elaboração da versão definitiva da agenda regulatória, e mais um momento de participação da diretoria, que é a, a deliberação para a aprovação da agenda e, por fim, a publicação, estamos prevendo para o dia 7, de dezem 7 8 de dezembro. A tomada de subsídios, nós, nós a enxergamos como o coração da participação da sociedade nesse processo de construção da agenda. É aqui que tudo começa, é aqui que as propostas são colocadas, as, as atividades são sugeridas, é, justificadas, e é a partir daqui que a gente começa a ter, de fato, é, uma agenda regulatória. É claro que a agenda regulatória ela tem diversas atividades, né? e, essa, e todas essas atividades têm também os seus momentos de participação pública, de acordo com as entregas é, que estão previstas nesse instrumento. Então, além do processo de construção da agenda, que é o que nós estamos discutindo e mostrando nesse slide, tem também o processo da, da, de, de construção, de participação na, nas atividades é, ao longo da, das entregas previstas na agenda. Com relação à característica, às características da agenda, ela continua sendo anual, com horizonte bienal, deslizante, é, ela tem uma revisão simplificada e ela ela consolida nessa no próximo ciclo os temas estratégicos. Aqui, sobre é, o caráter anual, com horizonte bienal e o caráter deslizante, é, nós estamos estudando, nesse momento, é, uma forma de integrar a agenda regulatória ainda mais a, ao planejamento estratégico. Ela já faz parte do planejamento estratégico, inclusive dois dos sete objetivos estratégicos é, estratégicos, tem a, a participação direta, explícita da, da agenda regulatória, mas é, nós estamos avaliando aqui uma forma de consolidar ainda mais, e isso também é fruto de, de sugestões, de contribuições nesse aprimoramento da agenda. A revisão simplificada, ela acontece é, desde a, de 2019 para 2020, quando instituiu-se essa nova metodologia, e o objetivo é dar respostas de acordo com a dinâmica do setor elétrico e aqui os temas estratégicos esse é o digamos o ponto principal da, da nossa da nossa apresentação de hoje né e o próximo slide vai mostrar como é que isso avançou aqui na agência. como que esses temas estratégicos evoluíram na ANEL? né então conforme é, já mencionado essas contribuições à sociedade são fundamentais a, a participação na tomada de subsídio ela tem gran, dois grandes blocos de participação um primeiro bloco relacionado é exatamente a as propostas de atividades, né, com, com um bloco um pouco com um pouco mais itens, um pouco mais denso, onde a sociedade sugere ali o que ela entende como itens estratégicos a serem é, regulamentados. Porém, ela tem também uma segunda parte que é as a, a sugestões de aprimoramento. E é com base nessas sugestões que nós vemos, nós estamos mapeando desde a, da nova metodologia em 2019 é que começamos a formar essas primeiras essas primeiras percepções da necessidade de atuar com mais ênfase naquilo que é considerado estratégico para o setor elétrico. Nessa, dessas contribuições, nós podemos apontar aqui é, a necessidade da, de redução da agenda, o um alinhamento com o planejamento estratégico, como já mencionamos, ela já tem esse alinhamento, aqui a nossa leitura é de um aprofundamento, né, uma consolidação um maior planejamento estratégico, com visão de, médio, de curto, médio e longo prazo, foco nos itens estruturantes e antecipação de, de temas relevantes. Com base nisso, no ano passado, nós tivemos momentos de intensas discussões dentro da, da agência, por meio de oficinas, que envolveram todas as superintendências responsáveis por assuntos da agenda regulatória, como também os gabinetes da diretoria. Então, é, chegamos às seguintes conclusões no ano passado, que precisávamos realmente de uma agenda ainda mais estratégica, é, com visão de curto, médio e longo prazo, conforme mencionado, nós já temos a, é, isso no planejamento estratégico, mas a ideia é que nós tenhamos também uma visão, é, além dos dois anos do, do horizonte bienal, é, reflexões, foram diversas reflexões sobre o tamanho da agenda, e também a necessidade de uma agenda realista e ainda mais previsível. Bom, constatadas essas questões, discutidas essas questões em oficinas, já no ano passado saíram as primeiras sinalizações para a Agenda Regulatória 22-23, que é a que está é, válida esse ano. Né? Os, temas norteado, os temas estratégicos precisam ser norteadores da agenda, a pauta tem que estar aderente com a modernização do setor e a agenda precisa ser objetiva e realista. Quais as conclusões para essa próxima agenda? Os objetivos que nós é, chegamos é que precisamos de, dessa consolidação da pauta estratégica de modernização do setor elétrico e da consolidação do instrumento é, com ênfase ainda maior na previsibilidade. Como é que a gente pode, então, ter uma visão geral da agenda regulatória dentro dessa concepção? Né? Como é que a gente pode enxergar a agenda regulatória? ela está dividida em três níveis, onde nós temos os macro macrotemas estratégicos, eles estão associados à organização estratégica da agenda, e aqui uma observação, né, os antigos temas agora são tratados como segmentos. É, um, num, num segundo nível, nós temos os temas estratégicos propriamente ditos, e aí esses estão associados à pauta estratégica da agenda, e por fim, as atividades estratégicas. Aqui é a realização de fato da agenda, é a efetivação estratégica da agenda. A tomada de subsídios ela trata dos níveis temas estratégicos e atividades estratégicas. Conforme consta da nota técnica, os macrotemas não impactam na participação nesse momento, eles, tão, eles são mais para efeito de uma organização estratégica da agenda. A nota técnica número 9, ela traz pontos importantes. Né? E vamos começar aqui pelo... Primeiro, que é justamente os, o fato dos temas estratégicos serem prioritários para a ANEL e estão, estarem associados à, à pauta estratégica de modernização do setor. A agenda regulatória conterá somente atividades que se enquadrem nos temas estratégicos. Isso aqui é um ponto bastante importante, é, porque as demais atividades continuarão sendo desenvolvidas, porém não mais dentro desse instrumento. A gente está avaliando a melhor forma é, de fazer essa, esse acompanhamento, né, centralizado ou não, ainda está em estudo, mas o fato é que essas outras atividades vão continuar sendo acompanhadas com transparência, com participação da sociedade, como já ocorre é, desde que esse instrumento existe na ANEL. Na verdade, a participação da sociedade, independentemente do instrumento, ela já existe é, com bastante contundência né, na, na ANEL. Por serem estratégicas, logo prioritárias, as atividades da agenda não serão mais classificadas em prioritárias, ordinárias indicativas. Todas são prioritárias, as estratégicas. Assim como não se aplicam mais, naturalmente, os termos ano determinativo e ano indicativo. É, embora é, estejamos passando por essa modificação, a GUT foi mantida. E ela foi mantida por quê? Porque ela vai dar um suporte, vai dar um subsídio para as áreas técnicas para fazer a distribuição das suas entregas ao longo, do, ao longo do ciclo de dois anos da agenda. Então, esse é o motivo da, da, da matriz GULT ter sido mantida na, na tomada de subsídios. É, uma atividade estratégica não será necessariamente deliberada, não terá necessariamente uma deliberação imediata. Um exemplo é, clássico disso é a resolução 1000, extremamente relevante, mas que, naturalmente, levou um tempo é, maior para a sua conclusão. Ser estratégico significa, porém, que ela é uma atividade prioritária, recebendo, portanto, atenção e esforços permanentes por parte da, da agência. E a sociedade ela vai participar como? Ela vai contribuir com uma atividade dentro dos temas estratégicos, né? ou então propondo outros temas estratégicos, desde que acompanhados de pelo menos uma atividade sugerida como estratégica. A ideia aqui é que não surja um tema assim muito amplo, muito vago, né? sem, assim, uma, uma, sem se vislumbrar onde que se quer chegar. E aí tem algumas perguntas norteadoras que, que contribuem para isso. Né? Qual é o problema regulatório, objetivo, por, por que ele intervir? E aqui um quadro geral do, dos temas é, estratégicos que foram consolidados para a Agenda 23 24. Essa tabela ela se encontra também na lista de documentos da, da tomada de subsídios. É, do lado esquerdo de cada tabelinha dessa tem os macro temas estratégicos, estão em uma cor é, até um pouco mais apagadas, porque, conforme mencionado, eles não impactam na, nas contribuições. Eles estão, com, nesse momento, com um, um caráter de organização da agenda. Nós temos 17 temas estratégicos é, previstos para a agenda regulatória 22 23. Desculpa, 23 e 24, Tem uma pequena incorreção aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho dos formulários. Né? É, uma visão geral do formulário mostra aqueles dois blocos. Em azul, a, a parte que trata das atividades propriamente ditas, né? em verde, um, uma parte não menos importante, inclusive, faltou também ali um triangulinho é, de alerta, porque é, com base nessa avaliação é que nós é, é, organizamos essas contribuições relacionadas ao aprimoramento do processo da agenda regulatória. Então, a identificação, por exemplo, é um campo fundamental. né é, Sem identificação correta, conforme está no formulário, a gente não consegue avançar, com a sugestão da atividade. E no caso de uma contribuição individual ou pessoal, basta dizer lá no campo instituição que é individual ou pessoal. Também tem um momento que a, que a sociedade vai dizer se é uma atividade ou se é um tema estratégico mais uma atividade. E o detalhamento da atividade, né? o problema regulatório, objetivo, conforme também já mencionado. Então, o que, que, se, o que, que é objeto de contribuições? Essa é uma, uma pergunta importante para o objetivo desse webinar. As atividades regulatórias estratégicas da agenda atual, com início ou entrega previstos para 2023, nesse caso, elas já estão lá elencadas. A participação da sociedade está relacionada aos critérios, às sugestões de priorização. Novas atividades regulatórias estratégicas para o próximo bienio, né? é, cada nova atividade deve estar associada a um tema estratégico, e novos temas estratégicos, reforçando aqui desde que acompanhados de propostas de atividades estratégicas, né? além, claro, das sugestões de aprimoramento do processo de elaboração da agenda. As contribuições devem ser enviadas mediante o formulário eletrônico disponível na tomada de subsídios. Outro ponto fundamental, a caixa da agenda regulatória, o e-mail, ela está sendo aberta para dúvidas técnicas relacionadas a questões da, da agenda regulatória. Agora vamos explorar um pouquinho os itens 2 e 4. É... Novas atividades. Aqui, é, o, o formulário ele é bastante intuitivo, né? Então, é, aqui nós vamos só reforçar alguns pontos. O, o número 9 ali é porque é o número 9 que está no, no formulário. É, antes da, dele tem uma série de outras informações de, de identificação, etc. Então, é, a sociedade vai informar o segmento, se é de transmissão, distribuição, geração, o tema estratégico, se for caso de um tema novo especificar, o nome da atividade... Justificar a nova atividade, né? problema regulatório, objetivo, por que intervir. A classificação da atividade, se há um comando legal, um aperfeiçoamento de regulação ou lacuna regulatória. E especificar o normativo, dependendo da resposta que for do item 13. E também a priorização da atividade. Né? A partir daí tem uma pergunta se deseja inserir uma nova contribuição, a resposta sendo sim, volta para o item 9. E sugestões de aprimoramento, onde são é, questionados como é que, que a sociedade avalia a tomada de subsídio, sugestões de aprimoramento na estrutura da agenda, temas estratégicos, priorização, e sugestões de aprimoramento é, do processo, da tomada de subsídios, formulado etc. Aqui a gente é, mostra uma visão geral do cronograma previsto para a construção da agenda regulatória 23 e 24. Já passamos pela consolidação dos temas estratégicos, estamos nesse momento no webinar, dentro do período da tomada de subsídios. Para setembro, é, nós vamos fazer a elaboração da minuta de agenda regulatória. Em outubro, a audiência pública, aquela etapa vista como um refinamento da, da, de, do instrumento. E em dezembro, a aprovação da agenda regulatória. Eram essas as considerações que nós tínhamos a mostrar e, mais uma vez, agradecer é, a participação de todos vocês. Obrigado, Ulisses. Muito boa apresentação. Faço até menção aqui a um ponto que o Ulisses colocou, penúltimo slide, que o item 18 da, da, do nosso formulário né, fala sobre sugestões de aprimoramento na estrutura da agenda. E como eu falei aqui na fala inicial, muito em função, e aí eu faço um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham aqui e, e contribuem com as nossas audiências públicas, consultas públicas, tomada de subsídio, porque a partir das contribuições feitas, é, a gente teve a oportunidade a oportunidade de repensar a nossa agenda e de sempre aprimorá-la. Então, por isso que a gente deixa esse espaço, que é muito importante para nós, nesse momento da tomada de subsídio, para a gente depois levar para a diretoria da agência e discutir possibilidades de aprimorar. E a gente sabe que tem sempre campo para isso, né? para aprimorar cada vez mais os nossos instrumentos de gestão aqui dentro da agência. Então, realizada a apresentação inicial, passaremos a ouvir e registrar as dúvidas e propostas dos participantes, inicialmente as escritas no chat do Teams. É, não sei se temos aí, Tiago, alguma pergunta. Não sei se alguém, se alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Também, não tendo dúvidas, a gente abre aí também para alguma pergunta é, oral. E ficamos aí à disposição para esclarecimentos. Queria, enquanto surgem aí, se for o caso, queria só frisar alguns pontos importantes colocados pelo, pelo nosso coordenador, Ulisses. É, é primeiro essa premissa. Né? A agenda toda está baseada numa premissa. Óbvio, o que vai ser realizado efetivamente são as atividades regulatórias. E toda atividade... Deve estar enquadrada dentro de um tema estratégico. Né? Um tema estratégico que vai ser aí. Então, se, vo se eventualmente vocês quiserem contribuir para uma atividade, precisa dizer aonde essa atividade está enquadrada, em que tema estratégico essa atividade está enquadrada. E se eventualmente não há um tema estratégico, ou seja, não se vislumbra um da, daqueles 17 temas estratégicos iniciais, e a gente está aberto a receber contribuições também para isso, é, basta colocar aqui um novo tema estratégico, que entende se como estratégico esse tema, e depois relacionar qual é a atividade aí. Então, óbvio, depois a gente vai passar para um debate interno, inclusive com os diretores da agência, e, e, e, e copilando essas contribuições, vamos abrir a audiência pública né, com esses temas estratégicos, né, depois das contribuições feitas e, e, e as atividades também feitas. Então, essa premissa é importante. Uma atividade tem que estar diretamente relacionada a um tema estratégico. Um outro ponto importante que, que o Ulisses comentou e é importante esclarecer: é que continua, e o Ulisses fez bastante menção a isso, continua a previsibilidade sendo o nosso carro-chefe. Essa é, é, um, é um princípio, é um valor muito importante para nós, para uma agência reguladora no geral, e para nós não poderia ser diferente. E, e a gente entende que a previsibilidade continua sendo mantida, mesmo que, eventualmente, outras atividades que podem ser reguladas não estejam mais contidas na agenda regulatória. Ou seja, antigamente, a nossa a agenda regulatória continha todos os itens que tínhamos a intenção, depois de debatido com a sociedade, de regulamentar. Mas o que a gente estava vendo, efetivamente, é que, por falta de de corpo técnico, né, por falta de mãos, efetivamente, eram muitos, muitas atividades e, e, e a gente não conseguia é, esgotá-las ao longo do ano. Então, é, é, é melhor que a gente foque naquilo que de fato é estratégico, do que a gente co coloque toda a nossa intenção e depois frustre as expectativas. Então, o que vai ser colocado dentro da agenda regulatória, efetivamente, vai ser cobrado pela diretoria, né? vai ser cobrado pelo diretor-geral, para que seja realizado ao longo do, do período, né? do, do bienio. Então, esse é um compromisso que a ANEL faz com a sociedade, e que as áreas técnicas, ou seja, junto com a diretoria, fazem com a sociedade o cumprimento da agenda. Então, isso não prejudica em nada a previsibilidade. Pelo contrário, eventualmente podem ter algumas atividades que não são entendidas como prioritárias, ou mais do que prioritárias, como estratégicas para a agência. É, e que podem ser é, realizadas. Então mas isso, óbvio, vai ser comunicado com antecedência e nos mesmos instrumentos previstos na lei das agências, né? ou seja por uma curso da pública, uma, uma audiência pública, uma tomada de subsídio, ou seja, com a participação da sociedade. Então, se... é, Rodrigo, tem uma pergunta aqui. É, eu, vou, eu, eu mesmo leio aqui, tá, Tiago? Tá bom? É, a Ana Carolina Marim está perguntando, no caso de temas que constavam da agenda anterior, mas que ainda não foram tratadas, é, no caso atividades, é, poderíamos reinseri-las? Se sim, essas devem ser consideradas como nova ou existente? É, o, a premissa é que a atividade tem que estar associada a um tema estratégico. Nós temos agora atu atualizados temas estratégicos, que são aqueles 17 que foram mostrados. Algumas atividades que estão na agenda atual, que não, estão, que não são do ano que vem, que são desse ano, é, e que eventualmente não venham a ser concluídas, elas também vão para a próxima agenda, né, se estiverem inseridas dentro de temas estratégicos. Com relação a essa pergunta específica, se a atividade não se encaixar dentro dos, te, dos, dos temas propostos como estratégicos, tem duas alternativas a atividade, se ela, primeiro que se ela, for, se ela já está dentro de um tema estratégico, embora não tenha ainda sido concluída, ela vai ser migrada naturalmente, conforme eu, eu mencionei antes. Mas se por acaso ela não se encaixar explicitamente dentro de um tema estratégico, ela pode ser inserida como nova e, e, e propondo também um tema estratégico, né? é, um novo tema estratégico. Se ela tiver claramente... É, tratada e for levada, ela é existente. Se ela é uma atividade que não se encaixa dentro do sistema estratégico, ela pode ser tratada como nova. É, eu vou estressar esse ponto da Ana Carolina, porque é muito importante, porque a gente já teve muitas perguntas com relação a isso ainda antes desse webinar de hoje. Por exemplo, vamos supor que há, há uma atividade que me ocorreu agora, que foi inclusive aprovada pela diretoria, né? que é a resposta da demanda. É um assunto que estava previsto na nossa agenda regulatória, mas, por hipótese, vamos supor que a diretoria não tivesse deliberado ao longo do ano. O é, que, que aconteceria? Chegaria no final do, deste ano, de 2022, onde a gente já teria aprovado a agenda regulatória, porque a gente tem até é, tem reunião pública até o dia 14, eventualmente pode ter alguma reunião pública extraordinária, mas vamos colocar ali 14, 15 de dezembro, até quando a gente tem reuniões públicas da diretoria para deliberarem assuntos é, da, da agência, no geral. E aí vamos supor que, e a agenda regulatória, a nossa previsão é de ser aprovada ali 6, 7 de dezembro. Vamos supor que que aprovada a. a a agenda regulatória 2324, esse assunto não teria é, sido deliberado. Ficou um entre os assuntos faltantes dessa agenda regulatória, a resposta da demanda. O que, que a gente avaliaria? Avaliaria se esse item, resposta da demanda, estaria, incluído, é, estaria contido dentro de temas estratégicos que foram aprovados na, na Agenda 2324 vamos supor que a ah, é, é, resposta da demanda está assim dentro do novos modelos de negócio por exemplo na, na no, no macro tema regulação da geração então ou senão em outro tema de é, modernização aumento da satisfação do usuário enfim mas então se ele tivesse se a, a, ao analisar tecnicamente aqui dentro da agência a gente entender que aquela atividade ela estaria dentro de uma de uma é, a, tema estratégico, aí sim a gente poderia incluí-la depois é, na, na revisão da, da agenda regulatória do próximo ano. Não sei se ficou claro, mas é, esse, é, esse é o princípio. Uma atividade só vai estar dentro da agenda regulatória se tiver uma relação direta com um, um tema estratégico. Não sei se tem mais alguma pergunta pelo chat. Não, Rodrigo, pelo chat não apareceu nenhuma, nenhuma pergunta a mais. Então, eu abro aí a palavra também àqueles que quiserem contribuir de forma oral dentro da, do Teams, aqueles que estão participando pela plataforma Teams, que fiquem à vontade. Então, não tendo perguntas, não sei se o Ulisses gostaria de fazer mais algum esclarecimento, alguma questão que eventualmente possa melhor esclarecer. E a gente abre aí, se não tendo nenhuma pergunta, a gente vai poder encaminhar para o encerramento do webinar. É só reforçar, Rodrigo, que nós, nós estaremos recebendo também é, é, dúvidas técnicas até o dia 8 de setembro, né? na caixa da agenda regulatória. E não tem nenhuma outra observação, não. Então, é, agradeço a todos que participaram desse webinar de hoje. E não havendo outras dúvidas, comentários, a gente já passa para o encerramento, relembrando que o processo... Esse processo está vinculado à tomada de subsídio 16 de 2022 e maiores informações estão disponíveis no site da ANEL, né, no www.gov.br ANEL, na área Participação Social. Entra ali na tomada de subsídio 016 barra 2022. Agradecemos a audiência e a presença das senhoras e dos senhores aqui e tenham todos um bom dia.